E hoje no canal a gente fala sobre técnicas para aumentar e engrossar o pênis. Será que elas existem? Para falar sobre técnicas para aumentar ou engrossar o pênis, a gente responde a dúvida de um internauta, do Yuri, que mandou a sua pergunta pelo site doutorjairo.com.br. O Yuri pergunta o seguinte: Doutor, tem alguma coisa para crescer, aumentar ou engrossar o pênis? Olha só, Yuri, infelizmente não existe nenhuma técnica, nenhum método aprovado pela Sociedade Brasileira de Urologia para aumentar ou engrossar o seu pênis. Né? Remédios, pílulas mágicas, extensores, elásticos, bombas penianas, nada disso faz com que o seu pênis cresça. Mas tu não tem como não, os bichos tiram uns demais de mim, mano. toda hora pau pequeno, não sei o quê. Existem algumas técnicas, existem alguns métodos? Sim, Yuri, né? existem alguns métodos, algumas técnicas que são feitas de uma maneira assim meio à margem do que é permitido, do que poderia ser feito. Então, por exemplo, existem algumas técnicas para enxertar, colocar tecido gorduroso dentro do pênis para ele ficar mais grosso. Os resultados podem não ser tão bons, o pênis pode ficar irregular, além do risco aumentado de infecções. Cirurgias também para Fazer com que o pênis fique maior, colocação de próteses para aumentar o tamanho de pênis, isso pode ser feito? Não pode. Né? Você tem riscos maiores né, para a sua saúde, de novo problemas com infecção e resultados que nem sempre alcançam o que prometem. Agora, essa questão que você traz, Yuri, é recorrente. né? Muitos meninos é, acabam mandando perguntas para a gente todos os dias ou praticamente todas as semanas para saber exatamente essa questão. Isso revela para a gente o quê? Uma preocupação muito grande com essa questão do tabaco. Banho, com essa questão de impressionar, com essa questão de uh, tamanho significar ou estar relacionado a, ao cara ser mais macho ou né, isso na cabeça dele de ser um requisito de masculinidade. Eu ando murcho, cabisbaixo, eu não confio no meu próprio taco. Então, nada disso, Yuri, muito mais importante do que tamanho é o que a gente sabe fazer com o pênis na hora que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então no relacionamento, eu acho que muito mais do que tamanho, vale tudo que está em jogo, né? Agora, só para você ter uma ideia de como essa tua dúvida é recorrente e é importante, é, recentemente foi divulgado o resultado de uma pesquisa, vou até ler aqui para vocês, uma pesquisa que foi realizada em cinco países por um site de relacionamentos e que mostra o seguinte, via de regra, os homens tendem... É, a superestimar, a exagerar o tamanho dos seus pênis. Como que era a técnica da pesquisa? Eles perguntavam para os homens desses cinco países qual era o tamanho do pênis deles e depois eles iam perguntar para as mulheres qual era a média do tamanho do pênis dos homens com os quais elas tinham se relacionado. E olha só, os australianos foram os mais mentirosos, né? Eles falaram que o pênis deles tinha em média 18 centímetros enquanto as mulheres estimaram esse valor em algo como 14 centímetros. Olha só a diferença, 4, 5 centímetros. Os norte-americanos também exageraram, 18 centímetros e as mulheres disseram que eles tinham mais ou menos 16, né? Os britânicos também aumentaram um pouquinho, nesse caso, menos. Eles falaram que o pênis deles tinha 17 centímetros e as mulheres falaram que em média tinha 16 centímetros. Quem falou a verdade então foram os canadenses, né? Eles contaram que tinham 17,5 centímetros e as mulheres falaram que em média os seus parceiros tinham 17,5 centímetros também. E lá na Índia, os homens se subestimaram, falaram um tamanho menor do que o revelado pelas mulheres. No Brasil a gente não participou dessa pesquisa, a gente não tem esses dados, mas eu tenho quase certeza absoluta, Yuri, que os homens iam falar que tem pênis muito maiores do que as mulheres contam. né? Então assim, só pra gente né, de novo reforçar essa ideia, essa história, de que pros homens essa questão do tamanho do pênis é uma encanação muito grande. Meu conselho, não encana, aproveita a vida com o teu pênis do tamanho que ele é. E mais! Se você tem 15, 16 anos, saiba que seu pênis pode crescer um pouquinho mais até o final da puberdade, até o final da adolescência. É isso aí, Yuri. Pessoal, gostaram do vídeo? Então contem para os seus amigos tudo o que está acontecendo aqui no canal e mais, se inscreva, a gente precisa das suas inscrições. É isso aí.